Bom, o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo é, sem dúvida, uma das maiores lições sobre enriquecimento, sobre prosperidade que eu aprendi na minha vida. E isso é uma trava é, invisível, mas que é muito forte, muito forte. E se você não tiver destravado ainda, possivelmente, né, espero que com essa nossa conversa é, seja de ajuda para você nesse sentido. Bom, vou conversar com você sobre o livro Segredos na Mente Milionária e especialmente aqui a gente vai conversar sobre o arquivo de riqueza número 12. Se você tem um livro, está aí na página 123. Vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando a respeito. Qual que é esse arquivo, esse arquivo de riqueza? As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, Posso ter uma coisa ou outra. Pessoal, isso é muito forte. Vamos conversar aqui, ler um trecho aqui e a gente conversa sobre isso. Né? As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Pensa aí, será que eu penso assim, não se pode ter tudo? Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal isso faz parte da vida, eu acredito que você com toda certeza é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Não, vamos ver na entonação correta aqui. Ó. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? A resposta, ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. Aí já dá um conselho prático aqui. olha. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é como posso ter as duas coisas? esse questionamento mudará a sua vida ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância pessoal, isso aqui é completamente transformador completamente por que, que isso aqui é um bloqueio invisível? por que, que isso atrapalha tanta gente? por que, que isso me atrapalhou? É o seguinte, lembra, a nossa mente, ela está sempre nos levando ao prazer ou tirando da dor. Levando o prazer, tirando da dor. Quando você pensa, por exemplo, tá? Isso é muito comum, dependendo se você foi criado em um lar cristão, mas naquele lar cristão, o cristão negativo, tá? O cristão ali, ferrenho, mas que, né, que foi o que aprendeu que você deve ter o mínimo para sobreviver. O que, que pode entrar aí, esse uma coisa ou outra, né? Deus ou dinheiro? Deus ou dinheiro? Cara, se você tiver que escolher entre Deus e o dinheiro, e né, muitas vezes você aprendeu que Deus é alguém que pune, alguém que destrói, alguém que mata, tal. Às vezes, até, às vezes por amor, mas às vezes até por medo. Né? às vezes até por medo você fala, não, eu vou escolher o lado de Deus deixa o dinheiro para lá por quê? eu não posso ter as duas coisas eu tenho que escolher, então eu escolho isso aqui eu falo, gente muitos cristãos são pobres por pensar que não podem ter as duas coisas por pensar que Deus e dinheiro são coisas completamente separadas tá? isso como mostrou aqui é eu tô pegando casos que tem uma questão emocional forte. Mas isso se aplica a várias outras coisas. tá? É, você quer ter mais dinheiro ou você quer passar mais tempo com seu filho? Nossa, que decisão, hein? Pô, se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ter uma vida melhor para ele. Mas ao mesmo tempo, eu quero passar mais tempo com ele. As duas coisas. As duas coisas. Eu posso ter as duas coisas. Sempre quando você se confrontar com algo desse tipo, repita. Eu posso ter as duas coisas você quer né um, um trabalho que te pague muito bem ou que você ou você quer trabalhar com uma coisa que você realmente gosta as duas coisas tudo tá aqui ó tudo está baseado naquilo que você acredita naquilo que você aceita se você acredita que tem que se fazer uma escolha você realmente vai sempre estar fazendo essa escolha e aí você vai estar, tá infeliz, porque eu vou fazer o que eu gosto e não vou ter dinheiro pô, que merda né? que coisa, que horrível ou, não, eu vou eu vou só pelo dinheiro aí você vai ser um rico infeliz né? só fazendo ali baseado no dinheiro e não vai né, ter o prazer exatamente daquilo que você está fazendo, não faz sentido você não precisa escolher você pode ter as duas coisas tá certo? Bom, é esse né, é a última, a última chamada que eu faço para você relacionado ao, ao meu produto O Seu Desejo é uma Ordem, tá? é um guia que eu criei que é onde eu explico detalhadamente tudo que eu fiz para criar a vida que eu tenho hoje, a casa que eu tenho hoje, o carro que eu tenho hoje, o sentimento que eu tenho hoje, está tudo detalhado nesse guia O Seu Desejo é uma Ordem, você pode adquirir ele dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo pelo valor especial. De R$97,00, que é o valor normal, você pode adquirir por R$47,00 ou, ou 5 vezes de R$10,00, alguma coisa nessa linha aí, tá bom? Então, clica aqui para você conhecer e se fizer sentido, adquira também. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, Eu gosto muito de saber o que, é que você pensa sobre isso que a gente está conversando. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.